Fala galerinha, meu nome é Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer uma tag que está em alta recentemente feita pelos meninos Rick e Paulo do canal Explorer Books junto com o Vitor, Geek Freak. E o nome dela é Essa Tag Veio Aí. E essa tag foi criada com base nos membros de Adélia, que participou do Big Brother. Não sei se você já deve ter visto por aí na internet, né, uma foto dela estampada Vem Aí. Então tem várias categorias, várias diferenciações, várias ramificações do, do termo Vem Aí, que são as perguntas dessa tag que a gente vai relacionar com livros. E a primeira delas é Vem Aí, a sua próxima leitura. A minha próxima leitura, eu nem peguei, ó, devia ter pego. Assim, se eu for oficialmente ver a minha próxima leitura, na verdade, não vou nem conseguir ver, porque eu tenho tantos livros que, <risos> que eu tô pra ler, inclusive ainda esse mês, o mês já acabando, que eu nem sei dizer. Mas uma das próximas leituras que eu não quero demorar muito pra fazer, não sei se isso vai ser possível, mas é Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue, de Sarah J. Mas, que todo mundo comprou, todo mundo tá lendo e eu pretendo ser uma das pessoas que o lerá em breve. Outra leitura, mas essa vem aí de verdade, é essa aqui, ó. It, a coisa, de Stephen King. Stephen King, inclusive, fazendo parte de uma leitura coletiva que eu tô fazendo junto com Abner Geroto Eduardo, do canal Literamundo, Tico do Menino que Lê, Gossip John do Cicerateca e Paulo do Maddox Literário. A gente vai ler esse livro durante os meses de novembro e dezembro desse ano, então fica ligado, já tem um vídeo onde eu explico tudo bem direitinho, vou deixar aqui nos cards e aqui no box de descrição eu também vou deixar o link do Telegram né, do grupo, onde a gente vai fazer a leitura, ela tem tudo explicadinho, as datas e tudo mais que vai acontecer. Então, próxima leitura, com certeza é essa aqui. Dois. Talvez venha aí um livro que você pretende dar uma segunda chance. Eu não pretendo dar uma segunda chance o livro dessa autora, que é Cassandra Clare, né? Foi o, o, aquela série Os Instrumentos Mortais que eu li, mas não vou reler. Não pretendo dar uma segunda chance a essa, não. Mas pretendo reler a autora. Reler a autora, não. Ler outro livro da autora, que é a série... Eu não sei nem dizer qual é a série. Das coisas mecânicas que tem. O príncipe mecânico, o anjo mecânico, o princesa mecânica. Essas aí. Já me disseram que dá certo começar a ler por eles, por essa trilogia. Sendo que eu não vou começar a ler por essa trilogia. Enfim. Me disseram que dá certo. E tá... Tô pra começar faz muito tempo, enrolando como sempre? Sim, mas aí é isso a vida, né? Número 3. O que será que vem aí? Uma continuação que você está animado ou curioso para ler. E essa continuação eu tô realmente ansioso, animado e curioso que é O Rei Perverso, continuação de O Príncipe Cruel. O Príncipe Cruel foi esse livro aclamado que eu li recentemente gostei demais. Depois de todas as pessoas dizerem, leia, leia, leia, leia, peguei lei gostei muito. Aí pronto, O Rei Perverso comprei na Prime Day tô esperando chegar ansioso. Tô. Acho que vou passar ele na frente do meu rumo de leitura, inclusive, quando chegar. Vamos pra frente. Número 4. Não vem aí. Uma série que você abandonou. Eu tenho um vídeo recentemente que eu gravei eu tenho um vídeo que eu gravei recentemente aqui pro canal, que é, enfim, várias séries que eu abandonei. <risos> vou deixar o link aqui nos cards também, vou deixar o link aqui no box de descrição pra todo mundo ver. Mais uma das séries é a que eu acabei de falar, a série dos Instrumentos Mortais eu abandonei não pretendo voltar a ler. Além de muitas outras que tem lá no vídeo, vão assistir depois, tá certo? 5. Sem a menor condição de ir. Um livro que você quer muito, mas tá caro. Assim... Eu quero muito muitos livros da Dublinense, que é uma editora que eu acho as edições muito bonitas, os títulos muito bonitos também, só que eu não compro. <risos> E dois livros que eu quero são lançamentos recentes. Um é Ponto Cardeal, de Leonor de Recondor. Eu acho que é esse nome. Vou deixar a capinha aqui aparecendo, como sempre. E outro é Seja Homem, de JJ Bola. Juntando os dois fica caro, mas aí o que Eu comprei recentemente esse livro aqui, Cidade da Lua Crescente, que foi caro, Feitiço dos Espinhos, foi caro também. Outras coisas foram caras. Comprei várias coisas na Prime Day. E fica enrolando. Talvez esteja com as prioridades invertidas. Talvez. Mas esses dois eu quero muito ler. Não tô Caros, até porque são lançamentos bem recentes, então no um preço ótimo. Inclusive, lá no site da editora, vamos lá, Dublinense, vamos conversar, tá certo? 6. Não veio. Um livro que você tinha muita expectativa, mas te decepcionou. Não foi uma decepção grande, mas todo mundo já tá sabendo se vocês viram o vídeo que eu falei especificamente sobre esse livro, que é Filhos de Sangue e Osso. Eu tava com as expectativas na lua. O que eu recebi em troca foi a estratosfera no máximo. Aqueles. Foi uma coisa um pouco aquém do que eu esperava, apesar de eu ter gostado bastante. Tá doido pra ler a continuação, certo? Não quer dizer que foi uma leitura ruim. 7. Vem aí ou não vem essa porra. <risos> um livro encalhado que você está enrolando para ler. <risos> Todos na minha estante Ai Deus, eu peguei esse aqui porque é um dos mais antigos Atualmente é um dos mais antigos da minha estante, que eu enrolo pra ler faz tempo E é Battle Royale, de Koshun Takami. Tá a história, não sei se alguém não conhece É tipo Jogos Vorazes Eu não sei dizer mais do que isso Eu não procurei nem ler a orelhinha Aqui que diz a história mais, em mais detalhes Eu sei que agora acabei de ver que tem um mapa aqui Não vou nem ver pra não pegar spoiler. Mas é isso Eu acho que esse é um dos encalhado de muitas pessoas Porque ele é grande, assim, o pessoal tem receio de ler Mas eu sinto no meu coração que quando eu pegar pra ler, eu vou gostar muito. Então, um dia talvez venha aí. <risos> não quero ir. Número 8. Um livro que você tem receio de ler. Assim como aquele, assim como vários outros. Todo mundo tem um livrinho que tem receio de ler, né, minha gente? De pegar pra começar, não sei o que. Talvez eu tenha tapado o microfone aqui, talvez. Um que eu tenho receio é um clássico da literatura nacional. Os Maias, de Essa de Queiroz. Essa edição é linda, maravilhosa, muito bonita. Comentada e ilustrada da editora Zahar. Olha aqui essa folha de guarda. A programação é apertadinha, pequenininha. Agora, de vez em quando, tem umas só ver se eu acho aqui de novo que eu acabei de passar. Não vou achar, não, só porque é hora de gravar. Se não fosse, eu achar. Pega um negócio. Quando não quer, o negócio aparece. Quando quer, o negócio se esconde. Mas enfim, é um livro que eu tenho receio de pegar pra ler. Não sei porquê, né? Tô lendo A Dança da Morte acabando nesse momento. Não sei se já acabei. Vou pegar a It. Os maias parecem um pouquinho menor, mas ao mesmo tempo a diagramação parece um pouquinho mais. Dificultosa. Número 9. Por favor, não venha um livro que vivem recomendando, mas você se recusa a ler. Aí, esse eu, eu não tenho vontade nenhuma de ler, até me recuso um pouquinho mesmo, que é a série, a trilogia acotar de Sarah J. Maas. Aí é isso, eu não tenho vontade muito de ler, não. Atualmente, tô me recusando porque eu já tenho tanta coisa pra ler, que essa é uma série que, apesar de ter muitas pessoas que falam bem, tem muitas pessoas que falam mal também, e normalmente, de vez em quando, às vezes, a gente leva muito em consideração as opiniões negativas, e eu sou dessas pessoas também. Então, então eu não vou ler. 10. Será que eu vou? Um calhamaço que você sabe que vai gostar, mas tem preguiça de começar. Eu não vou nem dizer que é só preguiça de começar, porque na verdade eu nem tenho o livro ainda, que é Uma Vida Pequena. Mas eu tenho muita vontade de começar. Ele, quem leu recentemente, foi Andréa Bistafa do blog Fundo Falso, canal Blog Fundo Falso e Lucas do canal Fala Lucas. Vou deixar até o link do canal deles aqui embaixo. Se inscrevam porque são conteúdos maravilhosos e essas pessoas merecem o reconhecimento de todos. E pronto. Esse é um livro que eu tenho preguiça de começar apesar de nem ter a edição. Na verdade eu tenho preguiça de adquiri-la para começar a conversa. 11 Queria que viesse. Um livro que deveria ter continuação ou mais páginas de tão bom. E esse livro aqui é um livro que eu vou desenterrar lá de, sei lá, 2016, que é Léxico, de Max Berry. Eu não sei nem qual é o nome do autor mais, mas foi um livro, ei, que foi muito falado na época, todo mundo gostava muito, é um livro que tem uma narrativa super acelerada, uma ação irada, atrás um povo atrás de uma palavra que desapareceu. É isso a história? Se não for também eu tô mentindo aqui, mas aí você vai atrás de saber o que é. Eu vou deixar o link aqui no box de descrição para você comprar se tiver interesse. Inclusive, o link de todos esses livros que eu tô falando aqui, o que tiver na Amazon vai ter o link aqui embaixo, tá certo? Compre por esse link pelo amor de Deus, vai ajudar demais o canal e assinando o Prime Video assinando o Kindle Unlimited que tem promoção com alguns dias grátis, inclusive, Amazon Prime são coisas ótimas que você assina e o canal recebe uma pequena comissão, mas que ajuda muito no final das contas, tá certo? Falei que só, não foi? Número 12, é muita pergunta, minha gente. Não deveria vir aí uma continuação desnecessária essa aqui é desnecessária de verdade, porque o primeiro livro eu li faz algum tempo já. Faz tempo, inclusive, que eu não falo no canal nem nada, porque, né? Foi uma leitura que não foi boa, prazerosa pra mim, que é o livro Os Três, de Sarah Lotz Alguém conhece essa capinha que tá aparecendo aqui de lado? Ele foi... até que relativamente bem comentado na época que foi lançado, mas olha, quando eu peguei pra ler Minha Gente, eu queria donar minha cabeça na parede assim, porque foi um livro derrubado derrubado pra mim. Não deu certo, não. E eu soube que parece que tem dois ou três... Oh, uma segunda e uma terceira continuação ainda, depois dele. Olha, sinceramente, como é que diz aqui? Não deveria vir aí. Não deveria de jeito nenhum. Pra mim, o primeiro já foi derrubadíssimo podia ter parado nele. 13. Já vai uma leitura tão gostosa que você nem percebeu quando acabou. E essa leitura aqui foi um conto que eu li recentemente Poção do Amor, de Pablo Prachedes é um autor de Mossoró, aqui do Rio Grande do Norte, e eu li esse conto, fiquei minha gente, quando terminou, eita, porque não tem mais página, meu Deus, mas parece que eu descobri que tem uma série, ou uma série ou vai ter continuações ou coisas do mesmo mundo, não sei direito mas tem uma vibe fantasiosa um clima de infância entre os amigos, agradável, não sei o que, com uma questão meio de mágica ali envolvida é uma coisa muito legal se você quer ler um conto rapidinho e bom para encantar seus olhos e o seu coração Vale porção do amor 14. Não vim <risos> Um livro que todo mundo leu Menos você E aqui eu trouxe dois títulos Que inclusive não chegaram ainda Mas pode ser que chegue, pode ser que venha aí Que são Capitães da Areia e O Senhor das Moscas são dois livros clássicos que eu tenho muita vontade de ler. Quase todo mundo do mundo já leu, muitas pessoas já leram, conhecem essas obras. Inclusive, Capitães da Areia é, foi abordado e ainda é abordado, eu acho, em muitas escolas para provas, sei lá, de vestibular e enanen, né? Hoje em dia, não sei <risos> mais como é que diz, mas é isso. São dois livros que eu quero bastante ler e também todo mundo leu menos eu. 15. Será que vem aí? uma série que você quer começar e eu quero começar a ler, quero começar, quero conhecer o universo Grisha, começando pela trilogia de Sombra e Ossos né, que é Sombra e Ossos, Ruína e Ascensão Sombra e Sol e Tormenta Sombra e Tormenta, como é? Isso aí não mas é isso aí, e também tem Six of Crows e o outro, como é o nome? Nem sei também, Crooked Kingdom, que é uma duologia que vem depois, parece né, uma coisa mais elaborada, mais evoluída e tudo mais quero muito conhecer minha gente, esse mundo, esse universo essa trilogia é principalmente a primeira porque vai ter adaptação, se eu não me engano. Se eu tiver errado, digam aqui nos comentários. Se eu tiver certo, digam aqui nos comentários também. Já vá deixando seu comentário. Conforme eu for falando, você vai comentando aqui embaixo. Pode mandar vários comentários. Dá tudo certo. 16. Vim. Um livro que você só leu depois que a hype passou. E esse livro já tem até um vídeo aqui no canal que eu gravei. É Todos Nenhum Simplesmente Humano. Eu vou deixar o card aqui no... no desse lado? Do lado certo? Acho que eu tô do lado certo. E pronto. Foi um livro que eu li depois da de hype. Vários anos depois. E foi um livro super legal. Gostei bastante. E todas as minhas Impressões e comentários estão no vídeo, vão assistir. 17. Eis-me aqui. Um lançamento que você está prontíssimo pra ler Oxe, se eu não tô, tô muito até Olha, Diabdi Nazimian, Tipo uma história de amor Quando eu vi esse livro pela primeira vez Foi Léo Oliveira falando dele E eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso desse livro Preciso, desesperado, coração, atormentado Até que ele foi lançado logo depois em português PTBR, já pensou? Comprei, e apesar de eu não ter pego pra ler ainda Como muitos outros Como muitas outras pessoas também o fazem Ele tá aqui na minha estante parado Vem aí, vem, quando, não sei, mas um dia virá. Espero que em breve. Tô com muita vontade de fazer essa leitura aqui. Se você também quer ler esse livro, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Aí vem o último, né? Eu acho que é o último. É, a última questão. 18. Pensando se vai vir. Um livro estrangeiro que você quer que seja publicado no Brasil. E esse livro é The Black Kids. Quem recomendou foi Alison Perim E pronto. Fiquei com muita vontade de ler. Assisti o vídeo que ele gravou pro canal. Fiquei encantado com a capa. Fiquei encantado com o livro, com a história. Fiquei com muita vontade. Editoras, pelo amor de Deus, tragam o livro aqui para o Brasil, para a gente poder ler, assim, poderia ler em inglês? Sim, se eu tivesse o conhecimento necessário, aqueles <risos> até consigo, mas tem que ficar, né, pesquisando as palavras, alguma coisa ou outra, não tenho a fluência que eu tenho no português, certamente né, às vezes eu falo até errado o português, imagina outra língua, se você assistiu esse vídeo até aqui muito obrigado, aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprar esses livros e qualquer outra coisa da mas o que você quiser fazer suas assinaturas e ser feliz e fazer o elefante literário feliz também, né, como eu já venho dizendo aqui em alguns vídeos, porque o canal recebe uma pequena comissão em cada compra que é feita através do link. Se você ainda não curtiu esse vídeo, não esquece de curtir, deixar seu comentário, mandar para seus amigos e seguir o Elefante Literário nas redes sociais. De vez em quando, passa aqui embaixo, tá certo? Você assistiu esse vídeo até esse momento? Muito obrigado. A gente se vê daqui a pouco aqui no Elefante Literário e valeu!